Oi, gente, aqui é a Andresa, com uma novidade aqui para o canal. Você sabe que eu falo aqui no canal sobre expansão de consciência, sobre conexão com o divino, com a centelha divina, por viver por inspiração. Quem me acompanha sabe que eu tenho um curso chamado Método Mandalas que Curo, que eu me ensino através da arte terapia você se reconectar com a sua verdadeira essência. Mas hoje eu não vou falar das mandalas. Eu vou falar de uma outra ferramenta que eu sei que você já conhece. E talvez você pratique e talvez não. Mas o meu incentivo aqui hoje é para que você pratique. Porque vai te ajudar a te reconectar com o divino. Eu estou falando do Ho'oponopono. E hoje eu trago o Ho Ho'oponopono da prosperidade. Para que você possa uh, limpar as suas memórias. Que não permitem que você prospere. Que você prospere financeiramente, que você prospere em outras áreas da tua vida. Mas o roponopono Ho de hoje é para prosperidade financeira. São 108 vezes para você ouvir esse áudio, deitado, sentado, de preferência que você preste atenção, que faça junto comigo o, as frases, para que o roponopono que nem diz o Dr. Riulem, continuar trabalhando na tua mente subconsciente, que quando você está fazendo alguma coisa, ele continua ali agindo. Então, a ideia é que você implante aí na tua mente subconsciente o porno, para que a tua própria mente subconsciente continue fazendo a limpeza das memórias. Então, hoje é o Ho Pono da prosperidade, estreando o porno aqui no canal. Espero que você goste, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilha com outras pessoas que você saiba que precisa, né? Uh, tá precisando aí limpar memórias, como todos nós estamos precisando. Então, um grande beijo e bom rouponopono para você. Eu amo prosperar em tudo que eu faço. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. O dinheiro entra em minha vida por formas conhecidas e desconhecidas. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigado. Todas as formas de prosperidade vêm até a mim. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. A minha renda cresce constantemente eu te amo, sou grata, por favor me perdoe, sinto muito, estou atraindo dinheiro a cada dia, não há limites para o quanto de dinheiro eu posso atrair, eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grata, eu posso atrair dinheiro inesperado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grata eu mereço a riqueza eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo eu sou grata a cada dia cada vez mais e mais eu me liberto de toda escassez financeira eu sinto muito por favor me perdoe queridas memórias eu te amo obrigado eu amo receber dinheiro inesperado